Com o objetivo de criar conexões e promover conhecimento, o Sebrae Minas realizou o Exchange, um evento focado em inovação, empreendedorismo e geração de negócios. A programação contou com diversas atividades e você confere agora o que rolou no evento deste ano. O Sebrae Exchange é um evento onde a gente é, une várias atividades, né? então a gente tem aqui três hackathons, três trilhas de conteúdo acontecendo e o objetivo disso é realizar mesmo um exchange, fazer com que essas pessoas em atividades diferentes, em modalidades de negócio diferentes se comuniquem, se interajam para que elas consigam fazer negócio com isso ou mesmo melhorar. A gente estuda que nós estamos numa era de conhecimento que é exponencial. Então, assim, pessoas de diferentes áreas conversando no mesmo ambiente, a gente acredita que com isso a gente consegue promover um grande networking e consegue fortalecer a cadeia mineira cada vez mais. A gente tem o hackathon de games, o hackathon aqui de empresas que têm soluções financeiras, aqui a gente tem um hackathon na área de educação, aqui a gente tem uma trilha de conteúdo da startup, temos uma trilha de conteúdo ali para empresas tradicionais, temos ali uma outra trilha que vai trabalhar muito fortemente ferramentas. A ideia é trazer educadores. É, educador não só professores, para esse mundo ligado à inovação e tecnologia. Porque a maioria dos alunos já estão no modelo digital. Então a gente tenta trazer o professor, mas com uma pegada mais prática. Então aqui eles estão discutindo quais são os problemas da educação e a ideia é que saia daqui com sete, oito soluções para os problemas que eles estão trazendo. A achei muito interessante, está sendo muito interessante inovar, buscar formas de atuar de forma inovadora e levar isso para o mercado. Existe uma sobrecarga sobre o professor, sobre o docente, né? Ele está trabalhando muito. Ele tem que se desdobrar em dois, três empregos, em duas, três escolas, às vezes em três turnos. Então, a gente pensa na inovação como algo que, que atinge exatamente nesse excesso, entendeu? Algo que apoie ele nessa nova configuração, formatação do trabalho do professor, né? Do professor enquanto trabalhador. E a gente está aqui no SEBRAE organizando a Game Jam, que é uma maratona de desenvolvimento de jogos, onde a gente reúne por uns dias, né? são 48 horas uma maratona frenética sem dormir fazendo jogos o tema dessa maratona é cidade de queijo então as pessoas estão fazendo jogos com o tema cidade de queijo e sai cada coisa cada um totalmente diferente do outro a gente chamou vários mentores para vir dar apoio para as equipes né e as equipes foram montadas organicamente então cada um chegou tomou uma decisão com quem que ia trabalhar sentaram se organizaram e os mentores acompanham de vez em quando passa os mentores aqui dá uma monitoria na galera dá um apoio né? intelectual para eles, e apoio moral também, porque eles já estão sem dormir muitas horas hein, fazendo jogos. é uma maratona, um desafio onde a gente mapeou alguns grandes desafios para o Hub hoje, que é o crédito digital e a cobrança digital. A gente jogou esse desafio aqui para essa turma de desenvolvedores, negócios, designers, para que eles, em 30 horas, nos trouxessem soluções e nos ajudassem a chegar no caminho para vencer esses dois desafios. A gente, inclusive, misturou aqui dentro do evento é, os mentores do banco, pessoas do banco mesmo, como mentores pessoas que nunca tiveram contato com nenhum evento dessa magnitude. A gente tem uma troca muito legal nesse sentido e tem uma troca também com os participantes. Né? Eu acho que é um aprendizado para os dois lados. <tos>